você tá errando, né? Ah, ah Marquinhos, aonde eu posso estar tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do sempai.gg. Lança brabi imediatamente, meu campeão. Ah, Marquinhos, mas onde que nós vai? Vamos nessa, campeão. Vamos para o vídeo. Vai ter que ser cards, né, família? Vai. Cartos, cara caras tudo ali que nós poderia jogar, mas deixa cartas open Que é o boneco que eu vou farmar, apertar R e vou ganhar o jogo Ah, masqueira Alô, vê se voltou Vê se voltou Que sacanagem é essa, galera Nossa, armaram pra mim, galera Armaram pra mim, galera F5, galera, voltou? A net oscilou, mano Tá, vai ser top mesmo, mano Vou fazer meu time da list, não Se o cara do top quiser dar list, ele dá Tá tudo bem, vambora Quem manda salve do pompo Consiste em fazer pro pro Mesclado com salve do Eker Que bombom Ô, Gustavo prr, prr. Salve, Gustavo Ô, Gustavo Salve, Gustavo, underline, RN aí. Sinta-se à vontade pra vir deslizando o Primezinho aí, meu príncipe. Bom, não vi onde o Lessin startou, mas de fato deve ter startado no Red, né? Beleza. Torcer pro meu Draven pegar uma killzinha ali no bot. Bora, Draven, só mais tu, pai. Kenzie, manda o um salve do Faker. Naná, Tiba Tiba Draven. Draven, Draven. Nani. Salve, papai. Caiu, galera! Caiu! Falou! Oh! Nossa, tá piscando. Será que a energia caiu? Ah, mano. Pera aí, caiu a live ou o que, galera? Ah, galera, vamos embora! Vamos embora! Pessoal. Só... Ah! O cara morreu aquela hora, mano? Ai, velho, que merda, velho. Agora eu tô com o clear todo torto, mano. Olha, os caras me deu fair play ali, aparentemente. Ó, mano. Nossa, só eu que caí, parece, rapaziada. Copyright no salve do faker. Será que foi isso? Não, não é possível. Ai, ah, esses cara do bot, ele tá amassando, pelo menos, mano. Olha aparentemente o Lessin foi me salvar e os cara foi lá e matou o Lessin. Sei lá o que aconteceu, na real, velho. Tá, beleza. Só não posso morrer pro Zed aqui, beleza? Ah lá, o Lessin. Ó como ele vem. Ah, que é isso aí, Lessin? Pra quê, velho. Mano, é muito ruim jogar de cartas assim, galera. Olha lá, eu não consegui ter o primeiro clear certinho, mano. Ó, D e B com item nada a ver. Pô, vai ser muito ruim jogar assim, mano. E não é carnaval... Nossa, isso foi muito arriscado, mano. Pelo menos roubei todas as galinhas menores do cara. Tô um nível na frente do cara, que sendo que eu caí, perfeito. Posso ir naquele top ali agora, se ele não morrer a tempo, né? Nossa, essa wave aqui é uma benção, galera. Essa wave vai voltar eu pro jogo legal, tá? E aí, eu fico feliz pela minha Gwen ter morrido, porque eu peguei essa wave gigantesca. E agora eu vou recuperar meu nível 6, ó. Que isso? Que isso? Esse, esse ele tá focado, velho. Ai, morri. Morri forte, mano. Morri firme. Se foi... Me perdi. Dei muito dano ali, pai. Dei muito dano. Se completar... Vai, Gwen, liga as tesoura. Em São Paulo... Caramba, o cara foi corajosinho, hein, mano. Ele se matou, hein, no coitado. É, sim. aproveita mesmo pra ficar invadindo, Tá? Aproveita Olha, também que parou o B Talvez só apertar R aqui dá pra dar, hein Para o B mais uma vez Para o B mais uma vez Sempre dois lados Acelerar Calma, não se mata Ah, deixa aqui se possível Tá, peguei assistência pelo menos, né? Não sei cadê o Lessin, mas eu vou fazer isso aqui, mano O bot dele ele matou, o Midi tem pressão Bem a carinha de que eu vou perder o Arauto fazendo isso aqui, ó, rapaziada Mas tá bom, pelo menos é um objetivo, né, mano? Lessin não fez nenhum e nem outro, hein, mano? Ele não roubou meu Red, não fez Arauto, ele tá lá no bot Esse Lessin tá trolando Esse cara me dá 100-0, né, mano? Por que, que eu sinto que esse cara me dá 100-0? Vai pegar barricada, não Tá, é muita burrice eu vir aqui dar nessa cara, hein, mano? Puxou? Oh. Traz pra mim? Caramba, o cara foi mesmo, velho Foi firme e forte, velho Que isso? Teve um flash aqui Time! Time! Eu não vou dar chase nesse cara Eu vou lá fazer Aralto Esse Mordecaiser, esses bonecos, tudo vai pular em mim, mano Então eu tô de Exaust e Smite vermelho Pra um propósito, mitigar o dano Tá ligado? Tomar menos dano Morri, velho Dois ciga... Reseta, reseta, você tem que resetar, Aralto Reseta, Aralto. Carto sobrevivente, exatamente, mano. Porque o dano do que vai variado, mano? Tem, tem o dano... <coughs> olha meu boneco, hein? Tipo assim, se eu tacar a bolinha junto, divide o dano. Se eu tacar isolado, olha lá, dá, dá crítico, né? Ó, Se eu tacar assim, divide o dano. Se eu tacar só em um, ele crita. Olha lá, ó, 206, você viu? É, é o boneco, ele funciona assim, bota fé. Kenzie, manda o um salve do meu amigo Pão Rodelas. Pão Rodelas? Consiste em chegar com o nariz perto da câmera e cafungar aqui, Juan? Um salve pro pão rudelas aí, ó. Na cafungada estranha, meu príncipe. Roda gigante. Olha. Pegou! Nu. Vai ter que flashar, Zé. Não tem, né, pai? Não tem o flash, né? E a sua jungle nasceu exatamente na hora que eu cheguei aqui. Que pena, né, galera? Nossa, o Draven não tá nem aí pra nada, esse aqui vai dar uma merda, fodeu, velho. Nem vem, Lessin, nem vem, mano. Beleza, tá, posso tacar esse arauto mid, hein, mano, esse vai ser o plano. Acho que eu vou apertar R pra dar follow-up ali, mano, tem que dar sequência. Olha o Draven, meu Deus do céu, olha o dano do machado do guerreiro, galera. Calma aí, Lessin, calma aí, Lessin, não empolga muito não. Além de cantar... Tá, peguei a colheita, bora. O que a colheita faz, mano? A colheita... Eu dou dano no cara quanto mais low life ele tiver, tá ligado? Aí eu posso estacar no colheita. Quanto mais colheitas eu estacar, mais dano eu dou, tá ligado? Ó, eu tô com 7. Esse 7 aí vai ser multiplicador pra mais dano ela dar eventualmente, tá ligado? Qualquer coisa eu ajudo esse driven só no R, hein, mano? Se liga. Ah lá, o R lá. Ó o strike vai fazer, ó. Toma. É... O Draven tá tão forte, mano, que a única forma de que ele precisava pra ajudar ele era só apertar R, né? Maravilha! No! No! Caramba, olha o que, que o time tá fazendo, mano Caramba, mano, Draven na frente É um campeão imoral, né, mano Olha que bagulho, sei lá, o que, que é mais bizarro Na frente, um Carthus assim na frente Igual esse cara tá, ou um Draven mesmo Acho que o Draven que é só paulada, né, mano Eita, olha o crime, hein, mano Olha o comeback aí dos caras, hein Mas o Carthus aperta R, tira 25%, 30% Dos 5 nesse ponto True, hein, mano Mas o Draven, ele dá dois auto-ataques em cada um E ele mata, fio nossa, eu tô muito poderoso, peguei um abraço do Manico à vista. E esse Smite Vermelho aí, Marquinhos, mano, é o combo isso aqui, Exaust mais Smite Vermelho contra campeões que só vai pular no seu cozinho, ó. Zed, Lecin, Mordekaiser, eu vou tirar trocações francas com esses caras, mano. Usou Exaust que reduz o dano causado em 40%, mais o Smite Vermelho que é 20%, 60% de dano mitigado do cara inimigo, né, mano, que nós vamos estar tá enfrentando. É isso. Mas eu, eu, eu sinto que no kart o smite azul faz falta por causa do slow, né, mano? Mas acaba que nem faz, velho. Ai! Que isso? Apertei R. Olha o R. Vamos ver se o seu o time do Mordecais. um dois 3 e agora. Uh! Time tá em dia, hein, mano? Só pelo barulho. Eu nem vi a hora que ele lutou, mas eu escutei o a hora que ele lutou pelo barulho, mano. E só pela noção do barulho e tempo... Eu consegui acertar na hora que ele saísse da ult, hein, mano. Ó! Oh! Jogar, galera. <risos> Easy, PDL. Nice, hein, mano.